Salve, rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos mostrar aqui as doações que nós conseguimos e o que nós conseguimos comprar para aquela comunidade do Jardim Lídia, certo? Que teve as casas queimadas aqui no Capão Redondo. Então nós já conseguimos comprar a maioria das coisas, beleza? E arrecadamos outras que foi doação. Meu agradecimento a todo mundo que doou. As lojas que pegaram as roupas aí, as comic shops que receberam as doações. Essas roupas ainda estão vindo para cá. Mas eu vou mostrar para vocês o que, que a gente arrecadou, já, rapa. Chega aí. Ó, a gente acabou de comprar os fogões, certo? Ó, os fogões bem bonitos as famílias, né, mano? Quando a gente consegue comprar as coisas bonitas aí, a gente fica muito feliz, tá ligado? Porque elas perderam as coisas delas, então nada mais justo que ganhar os fogões, né? Então a gente conseguiu comprar, ó, aqui tá os colchões, ainda tá faltando mais um ou dois colchões que a gente vai trazer pra cá, beleza? Beliche que foi pedido, porque tem um barraco lá que é muito pequeno, Certo? Então, cachorro, cachorro da Cachorro tem um monte. Ah, aqui são alguns é, cobertores, né? Por causa desse frio aí, rafa Então como eles perderam as coisas de cama também, além da cama, dos colchões, nós também compramos cobertor. Aqui, uma geladeira que a gente ganhou, usada, certo? Eu quero agradecer. E essas aqui a gente comprou algumas e outras foi doação. Então algumas a gente comprou, certo? Outras foi doação. Também conseguimos. Vem cá, favor. Com Compramos todas as coisas da cozinha para as famílias, né? Que elas perderam também durante o incêndio. Compramos pratos, talheres, vasilhas, ó. Coisas para poder fazer a comida, certo? Todas as vasilhas estão aqui, ó. Conforme a gente fez a lista, os próprios moradores passaram para gente. Aqui tá a arrecadação das cestas também que a gente vai mandar junto com tudo né os móveis também e aqui tá os botijões de gás que são tão importantes que as famílias pediram também cinco botijões e a gente não tinha A gente acabou comprando o um registro maior carinho para poder ir tudo completo porque eu já recebi doação aqui na onda uma vez e eu sei como é que é você receber uma doação que não é, é pensada para você sabe eu já recebi uma vez o micro-ondas é, essa história eu acho que vocês já conhecem e a gente juntou todas as crianças pra poder fazer pipoca pra assistir um filme e quando eu fui ligar o microondas ele não funcionava aí eu liguei pra pessoa que doou e falei, ó, oh, desculpa, mas o microondas não tá funcionando ah, ele tá quebrado, a gente doou quebrado mesmo, vocês arrumam aí e aí aquele dia da, do filme da pipoca eu, eu nunca esqueci, tá ligado? então a gente deve doar o que a gente tem de melhor sempre, né mano? Se não serve pra gente não serve pros outros, tá bom? então, ó Quero agradecer todo mundo, todo mundo que fez a doação, que colaborou, as três lojas comic shops que arrecadaram, principalmente a Monstra e a Comic Boom, que arrecadou as roupas, as pessoas do canal, do meu canal, que sempre acompanham, vocês são foda, tá ligado? Vocês doaram bastante, ajudaram bastante. O pessoal que acompanha o meu Instagram também, que fez doações pelo Pix, através do Instagram, muito obrigado, porque tem muitos moradores que doaram, e muitas pessoas de fora, que estão tendo, de repente, o privilégio de ficar em casa e tal, mas viram é, essa tragédia, né, que acometeu as famílias, como uma forma de fortalecer. Então, a comunidade do Lídia agradece muito, e a gente vai estar tá lá, depois, filmando a entrega desse material lá, tá ligado? Dessas doações, dessas coisas que a gente comprou, para essas famílias, que já estão com os barracos construídos, mas faltam as coisas de dentro ainda. Beleza? Achei pra vocês, ó.